Olá, eu sou Paula Vanessa Borque. eu tenho 32 anos, tenho formação em pedagogia e eu trabalho na escola Chamberlain como coordenadora pedagógica junto com a nossa equipe de professores. Ficamos sabendo da, da instituição Enfase, que oferece cursos de capacitação continuada e um dos cursos que nós fizemos junto com a Enfase foi avaliação na educação infantil. Eu como coordenadora eu acho que foi um curso muito bem aproveitado, junto com as professoras Renata e Michele. Tenho agora como passar para as minhas professoras a importância da avaliação, como avaliar, o que avaliar nessa faixa etária da educação infantil, que é o mais complicado de ser avaliado, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento. Professora Michele Renata, também foram ótimas super capacitadas passaram tudo isso para nós até mesmo na questão lúdica elas conseguiram passar uma prática boa para nós quanto profissionais isso ficou bem claro para nós agora em questão de avaliação um material ótimo também então sempre oferecendo os materiais de apoio para a gente também no, no site na plataforma deles isso é muito importante porque a gente também consegue ler esses materiais e guardar eles para nós e trazer para a nossa instituição né, numa palestra, para me passar para os meus profissionais. Eu, enquanto profissional, eu recomendo a instituição Enfase.